Interessante é, isso. é, você já viu Você eu... forma umas caretinhas Com os próprios caracteres do teclado e tal. É mesmo? É. Há programas para isso ou não? Ou é não, pura não, Por exemplo, você quer estar tá fazendo uma piada e não quer ser mal entendido Não quer é. que o plano se ofenda Aí você bota dois pontos, parênteses para cá Se você fizer assim, isso é, é um sorriso é. E aí você lasca isso No fim da frase Ô, oh, louco, é. Dizer, é uma nova pontuação Digamos assim É uma pontuação meio emocional ali. É, é.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 Bebida é água, comida é pasto, você tem sede de que? Você tem fome de que? A gente não quer só comida, a gente quer comida de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 é, eu acho que é lá que a gente vai ter uma noção exata, porque o vestibular é a grande prova de fogo, você sabe disso. Não que se viva para isso, não que estudante viva para isso, mas é uma coisa inevitável, uma passagem inevitável. E a gente vai ver como é que essa garotada vai, vai fazer aquela redação, a famosa redação do vestibular, que exige o padrão formal e tal. Até que ponto uma linguagem vai contaminar a outra, não sei...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 Software. Software é delicado. É aí celular. uma coisa bem americana, né, Pascoal? que é. você tem o hardware e o software. São os wares, né? Os utensílios, né? O é. wear, utensílio, o utensílio soft, que é o programa, você não vê, você não pega, é. e o hard, que é o equipamento, né? Sim. É uma coisa que eu acho que no inglês funciona muito bem, por oposição, aí você tem o software complementando hardware, é. né? o hardware. E o HD lá, que é o. É o... o hard disk. É. É. Isso é disco. Disco rígido, rígido, é. Né? <risos> Agora, em Portugal, por exemplo, o, o mouse é rato. No o sempre traduz mais que a gente, é. né? Eles traduzem tudo, a gente é. pega mais. Né? Isso é uma coisa engraçada também, porque algumas pegam, outras não pegam. É, né? e a gente nunca sabe por quê. Né? É? é engraçado isso. É. software é convive com o programa, você pode falar programa, pode falar software. Mas hum. é. eu acho legal, acho legal que...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 Pegando hábito, tentando entender, né? Isso tu cria dificuldade. Você né? passa horas ali lendo no computador. Ah. Né? Isso cria dificuldade para o usuário? Há de entendimento. Aí, por exemplo, ele já pode pegar um vício, né? Ele tá... tem ah. um verbo errado. Né? Ah. Então aproveita, eu, eu aproveito a sua autoridade no um assunto, por favor, Na autoridade acho. não, porque esse é um assunto eu acho que ninguém é especialista. Ninguém ah. sabe direito o que está acontecendo. As palavras estão entrando no português, você não sabe se é certo ou ah. se é errado. Então... Sim, mas você, você podia aproveitar de novo e dar uma.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 Língua língua, nossa língua portuguesa portuguesa, nossa língua, nós, nossa língua do português, portuguesa, nossa língua, nossa língua, nós, nossa língua portuguesa, nossa língua, nós, nossa língua. Portuguesa. Nossa língua nós, nossa...